Sérgio Santos Rodrigues, de 37 anos, é o novo presidente do Cruzeiro. Em eleição nesta quinta-feira, ele superou o adversário Ronaldo Granata da chapa Cruzeiro I e foi eleito ao lado dos vice-presidentes Lidson Magalhães e Biagio Peluso, para mandato que terá duração de sete meses. Advogado, Sérgio tem longo currículo no Cruzeiro. Já foi assessor jurídico da presidência, superintendente de negócios internacionais e superintendente de futebol. Seu currículo também registra cursos na Universidade do Futebol e na CBF. Essa foi a segunda vez que Sérgio se candidatou à presidência do Cruzeiro. Na última eleição, encabeçou a chapa apoiada pelos irmãos Zé Perrela e Alvimar de Oliveira Costa, mas acabou derrotado por diferença de 35 votos para Wagner Pires de Sá. Representar vocês é um prazer fora do comum e não tenho dúvida que com muita garra e ainda mais determinado para a gente poder sair dessa situação difícil que a gente estava. Agora, como eu sempre falei, a gente precisa de paz dentro e fora do clube, precisa que a torcida abrace o nosso projeto, acredite no nosso projeto e seja nossa parceira para que o clube suba para a Série A ano que vem e a gente tem um belo centenário.